Fala cambada, beleza? Ou eu aqui, outra vez. Falei meio baixo dessa vez porque tomei tímido, meus pais estão um por perto. Aí eu faço essas gracinhas no risado, risada. Então, por isso que eu falei baixo, mas vamos direto ao assunto. Bom, gravando a série Assunto Games com Kit Kamui, me inspirou a dar a dica desse jogo que eu vou mencionar agora. Que é o jogo Sintel The Game. Sintel, para quem não conhece, é um projeto de um curta-metragem desenvolvido pelo Projeto Durian. Conta a história de Sintel, essa gatinha ruiva que vocês estão vendo na tela, que vive sozinha e de repente ela encontra um filhote de dragão ferido. Ela resolve cuidar desse filhote de dragão e por fim os dois criam apego um com o outro. Nisso dos dois convivendo juntos, esse filhote de dragão é sequestrado por um dragão maior. Nessa do dragão ter sequestrado o filhote, ela resolve buscá-lo, ela entra nessa aventura de buscá-lo. No filme acaba se vendo ela passando por todo um processo, enfrentando lobos, até mesmo com bandidos, até chegar à caverna do tal dragão. E é a partir desse ponto, dessa aventura, que o jogo começa. No jogo você vai passar exatamente esses processos que não aparecem no desenho, que eles cortam, só mostram os pedacinhos, coisas muito rápidas, e não vai enfrentando suas dificuldades até chegar na terra dos Guardiões da Chave. Este blade has a dark past, it has shed muito innocent You're a fool for traveling alone so completely unprepared. You're lucky your blood's still flowing. Thank you. So, what brings you to the land of the gatekeepers? Um, I'm searching for someone. Someone very dear? A kindred spirit? A dragon? Então, o jogo relata esse ponto, as dificuldades, enfrentando animais e todos tipos de coisa. O jogo é desenvolvido na linguagem Python e utiliza o Blender como renderizador. Eu quis divulgar esse jogo exatamente por causa disso, que vocês podem ver que é possível de desenvolver jogos para Linux, não necessariamente somente através do Steam. Você já pode ter os jogos, quem gosta dessa parte de desenvolvimento, através simplesmente de uma linguagem usando o Blender como renderizador. Tanto que esse jogo está disponível para Linux, Mac e Windows. Bastando ter a linguagem Python e o Blender, você consegue rodar o jogo normalmente. E eu acho uma dica interessante para quem estuda nessa parte de desenvolvimento de jogos: você pode ter esse jogo como uma base de estudo. Porque lá dentro você vai ter a linguagem, vai ter as texturas, os áudios, os vídeos e tudo que você precisa para estudar como funciona um jogo. Isso me levou a imaginar se existisse mais jogos utilizando o Blender como renderizador. Isso já ia é, então, inclusive da criatividade da pessoa, de desenvolver os personagens, gravar os áudios e vídeos e trabalhar no motor com a linguagem Python, ou seja, por exemplo, também com a linguagem Lua, sei lá, entendeu? Então fica aí uma dica de um jogo. Espero que vocês gostem, se vocês quiserem um review, eu vou pedir isso para o Jonathan, para o Tuxer Games, ou Linux Games, ou até o Flávio Dicas, beleza? Então fica aí a dica, um abraço e falou.